O governador não é servidor público, apesar de ter feito a sua fortuna, os seus milhões, com ações judiciais do serviço público. Mas eu entendo, porque ele não tem contra-cheque, ele tem poupanças, investimentos. Mas o nosso convite é para o governador do Distrito Federal sentar com as categorias que mais precisam dessa cidade. Ouvir as realidades dessas categorias para a gente buscar uma saída que seja isonômica. Qualquer aumento ele é bem-vindo, mas é preciso dizer que esse aumento é absolutamente insuficiente para a realidade do serviço público dessa cidade. E não se trata de 18%, porque 18% vem de uma ideia que é 18% agora, na lata. Se trata de 10% esse ano. Queremos aumento para todo mundo, mas queremos isonomia. Queremos outras possibilidades de diálogo, queremos no mínimo 9% esse ano, temos emendas apresentadas. E nós do bloco PSOL-PSB, eu, deputado Márcio Marcel, deputada Deise, somos favoráveis ao servidor público. Exigimos que o governador do Distrito Federal abra um diálogo imediatamente para que a gente possa ter um plano real de reestruturação das nossas carreiras. Obrigado, presidente.